Beleza, aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E esse, eu estou fazendo uma sequência de vídeos, certo? Sobre internet marketing, certo? Então vamos lá, é, então, no primeiro vídeo eu falei sobre a importância de você ter um projeto, tá? Anota lá o projeto, vê qual tipo de projeto que você quer fazer, certo? Agora eu quero te falar sobre é, nichos Certo? Os nichos de mercado. Existem vários nichos, tá? Existe nicho de emagrecimento, existe nicho de ganhar dinheiro, existe nicho de eh, produtos físicos, existem nichos de, eh, de exercícios físicos, existem milhões e milhões de nichos, certo? E existem também os sub-nichos, certo? Como, por exemplo, o nicho de saúde, é, existem os subnichos, por exemplo, de um determinado problema específico Por exemplo, você pode falar especialmente de saúde Mas você pode também falar sobre diabetes Isso é um problema, uma dor específica E você pode ser um especialista nessa dor é, Se assim for o seu caso, tá certo? Não tente abraçar tudo Porque vai ser impossível abraçar todas as coisas, tá? Então você tem que saber primeiro montar o um projeto Certo? Eu quero trabalhar com blog, eu quero trabalhar com YouTube e depois qual nicho de atuação eu vou fazer, certo? Isso é muito importante, porque isso vai definir uh, como que você vai trabalhar lá na frente, tá bom? Então vamos lá, esse é o meu segundo vídeo, então defina qual nicho de trabalho você quer é, atuar, tá? Então anote, vá, faça o projeto, defina o um nicho, tá bom? Muito obrigado, se você quer saber mais sobre nichos de mercado, quero te recomendar que você é, conheça o curso Fórmula Negócio Online. Vou deixar o link aqui abaixo, que é um curso que desde 2014 vem ajudando muitas pessoas aí, mais de 25 mil alunos, tá bom? Um grande abraço e até mais!